No caso da Ferrari, como chegar ao final dessa semana achando que o trabalho foi um sucesso? Porque me parece que diferente da Mercedes, que teve no ano passado um carro mal nascido, que quicava demais, que é um carro que de cara a gente vai conseguir entender se não é mal nascido, no caso da Ferrari a questão é diferente. A Ferrari precisa mostrar que consegue sustentar uma briga, que consegue acertar decisões específicas ao longo do ano e errar menos. Então, para a Ferrari mostrar a qualidade dos testes, creio que seja mais difícil. Mas sempre tem alguma coisa que vai ser interessante de ver, né? Exato. O papo da Ferrari, é a Ferrari se resume a uma única palavra, confiabilidade. E quando a gente está falando em confiabilidade, não necessariamente só no equipamento. Porque vale lembrar que a Ferrari, é... ano passado, ela começa... É, a temporada deixando a impressão de que ela era um carro melhor que a Red Bull. Né? A gente começa a temporada com a Red Bull zerando, né? quebrando os dois carros e a Ferrari indo lá e terminando a corrida e vencendo a corrida. É, então, a prime o primeiro ponto é a confiabilidade do carro. É algo que a gente não vai conseguir ver na pré-temporada, mas a palavra é, esse carro consegue se sustentar em alto rendimento durante todo o ano de 2023? Essa é a primeira grande pergunta que, a, que o ferrarista precisa ter respondido é, por essa equipe. E a segunda parte da confiabilidade é a confiança em quem toma as decisões. É, a entrada de Fredinho na equipe dá um, um, um alento para a Ferrari e dá um sinal de que a Ferrari quer brigar por coisas maiores. É, todas as declarações que ele tem dado durante esse período... É, de férias da Fórmula 1, de lançamento do carro, são de uma Ferrari que não está lá só para competir. Agora, em que momento a Ferrari vai conseguir ter a confiança, os pilotos vão ter a confiança de que as decisões que, as que a equipe de estratégia, que as decisões tomadas pela equipe de projetos, são as decisões corretas? Porque vale lembrar que em determinado momento da temporada, o Sainz tomou decisão sozinho, né? Ele começou a bater no peito e, e puxar para ele decisões por falta de confiança na equipe. Então, é, o que pega para a Ferrari basicamente é isso, é a parte de confiança. Confiança no equipamento e confiança em quem vai tomar as decisões e dirigir todo esse projeto. É muito é, estranho para Fredinho porque ele chega com esse carro já desenvolvido. Né? É, o que ele vai fazer basicamente... São as decisões de pista ali, ele vai tomar algumas decisões é, a partir de amanhã, na pré-temporada, mas ele não é parte do desenvolvimento desse projeto. Aparentemente, é, o projeto da Ferrari não era ruim ano passado, ele só não tinha a confiabilidade necessária. E aí é que a gente começa a ver. Se tudo que aconteceu ano passado era por causa é, dos erros que a equipe cometeu é, ali em decisão de tomada de estratégia, é, por exemplo, que aconteceu em Mônaco, do Sainz entrar primeiro que o Leclerc é, na parada de boxe por aí mais, e se essas decisões afetaram tanto os pilotos que em determinado momento os pilotos também começaram a errar junto, sabe aquela história do time ruim que joga jogador mediano para baixo, é, se foi isso que aconteceu na Ferrari ou se um ponto que a Ferrari vai precisar é, olhar também para que ela consiga disputar o título é para os seus pilotos. São essas respostas que a Ferrari não vai dar na pré-temporada, mas que ela vai dar em algum momento da temporada. E acho que a palavra-chave da Ferrari é essa, confiabilidade, confiança. Ferrari precisa confiar nos, é, nos processos. Aquela história é, que a gente ouviu muito na reconstrução do Philadelphia 76ers é, na NBA, Não né, Acredite no Processo, porque a pré-temporada da Fórmula 1, dos esportes que a gente acompanha, eu acho que é a que responde menos. É, porque as equipes podem andar é, com acertos diferentes, buscando coisas diferentes é, dos carros, não necessariamente desempenho, velocidade e tempo. Então, a pré-temporada, principalmente para a Ferrari, ela não vai responder tantas, tantas coisas é, que a gente gostaria que ela respondesse. Mas é, a Ferrari tem um norte. E o norte é confiar em todos os processos que todo mundo confie nas pessoas e no seu próprio equipamento. <risos>